Como é que é malta do a? estamos já aqui para mais um vídeo e para mais um item da Max Speeding Rods e hoje temos um, um item que muita malta me perguntava no track day se, eu, se o meu carro tinha se o meu carro não tinha, como é que eu andava tanto tempo a fundo, já vamos falar disso vocês já estão a ver o que é que a gente vai trazer hoje ora, hoje vamos trazer aliás, pela capa, pela capa vocês já conseguem ter uma ideia então hoje vamos falar aqui sobre radiador de óleo, como sempre material da Max Speeding Rods vem aqui os respectivos folhetos e aqui vem o respectivo radiador deixem -me por aqui para vocês verem e tirar a caixa e agora aqui vem a ventoinha agora tá aqui uma questão está aqui pronto aqui isto pode ser mas isto é os suportes da ventoinha aqui uh, isto é os encaixes para aprender ok e está aqui também a ventoinha. Mas vamos lá aqui ao produto e responder à vossa questão. Uma questão que vocês me perguntavam bastante era se o meu cap tinha radiador de óleo. Não, não tinha. Aliás, este radiador de óleo e esta ventoinha eu já tenho aqui há bastante tempo. E se for ser sincero, já nem me lembrava disto. Os gajos da Mag Speeding Road é que disseram assim: então pá, a gente mandou o radiador de óleo e tu nunca mais fazes o vídeo. Eu, ei, o radiador de óleo! Porquê? Porque eu mandei vir isto efetivamente para colocar no cup, mas entretanto decidimos vender o cup e tal, e acabei por não instalar isto no cup e nem fazer o vídeo. Mas o radiador de óleo é extremamente importante. O meu cup não tinha, mas contra mim falo: deveria ter tido. Porquê? Eu fazia todas as sessões com o óleo mesmo lá em cima. E como vocês sabem, temperaturas lá em cima, saúde não dá. Eu mandei vir este de 15 linhas, é grandinho. Porquê? Porque na altura que eu mandei vir isto, eu não tinha ideias de vender o carro. Pelo contrário, tinha ideias de fazer não só o estoril... Com Braga, com ao Algarve. Queria mesmo fazer o meu cup, eh, torná-lo um cup de corrida. Estava a pensar em tirar bancos, pôr um roubar e pronto, queria... Pá. Foi uma coisa que eu sempre disse que não iria fazer, mas no final do projeto, estava a gostar tanto de andar ali em pista e o carro praticamente já só era usado para isso, que eu pensei mesmo em pôr o carro 100% para a pista. Este é o um radiador de 15 linhas que eu mandei vir e mandei vir com ventoinha, isto é uma ventoinha de 10, que ficaria sensivelmente assim depois tem estes grampos estes grampos com estas molas que vão, que vai entrar aqui, ok e fica, e fica preso não sei se é daqui para aqui, se é daqui para aqui mas pronto, fica preso aqui no, no radiador esta é uma ventoinha de 10, como eu estava a dizer faz 2.900, 3.000 rotações e eu iria optar com ventoinha, porquê? porque Bah, se estivermos a andar, o vento está aqui a passar e a ventoinha, digamos, não faz assim muita falta. Mas às vezes, como estamos ali na box, o carro está tá a trabalhar, ou estamos na fila para entrar para a pista, epá, eu resolvi mandar vir com ventoinha porque assim, a gente, das duas uma, ou metemos um switch e ligamos manualmente, enquanto estamos parados, ela está a arrefecer, ou também há quem use uh, ligação feita diretamente ao sistema original, da, da ventoinha da água e quando dispara a da água, dispara a do óleo. Sinceramente, eu não ia fazer assim. Uh, olha, está aqui atrás, nem me tinha lembrado de vos dizer, é 12V 80W. Eu sinceramente não ia fazer assim. Eu ia pôr mesmo um botãozinho debaixo do, do tablier e só ia ligar mesmo quando sentisse que a, a temperatura do óleo estava ali a subir um bocadinho. Então ligava manualmente e em estrada ou em pista com o ar aqui a bater. Pá, não havia a necessidade, ele é um radiador já um bocadinho grande, não é dos pequeninos, se vocês virem os radiadores de, óleo, de carros originais, são se calhar sensivelmente metade, metade disto, são muito mais pequenos, este já é um radiador zito porra, este radiador está disponível na Max Rod e custa 94 dólares, atenção eu enganei-me aqui, eu disse de 10, não, isto não é uma ventoinha de 10, é uma ventoinha de 7, eu disse de 10 ao início, mas não, isto é uma ventoinha de 7. Agora é que estava a ver aqui o preço e diz aqui 7 inch, ou seja, não é de 10, é de 7. Perdoem-me o erro. Mas pronto, malta, fica aqui a resposta. Como o meu cup não, não tinha rádio de óleo, mas deveria ter tido. E seria este se eu não o tivesse vendido. Eu vou deixar na descrição o link do produto da Max Speeding Rod, se vocês quiserem, a ver mais especificações etc vai estar mais informação no link na descrição este veio com a ventoinha existe sem ventoinha existe só o radiador existe o radiador já com as tubagens universais eu resolvi mandar vir só o radiador e só a ventoinha sem tubagens porque depois as tubagens mandava fazer à medida para ficarem ali mesmo só com um bocadinho de folga não ficarem nem muito folgadas nem muito esticadas portanto eu tinha resolvido mandar só vir o radiador de óleo e a ventoinha sem as tubagens ainda os caixas todos não precisam de mais nada para fazer a instalação no vosso carro na descrição ainda vai estar o meu código de desconto que vocês podem pôr no site da Max Speeding Roads já sabem, vai estar as minhas redes sociais plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber sobre o canal do gás fiquem bem, um grande abraço e um grande gás <risos>